Quando se fala em educação financeira, a maioria das pessoas já acham que vai vir uma pessoa falando como ajudar elas a economizar o dinheiro, como juntar dinheiro. Deixa eu te falar que educação financeira não é nada sobre economizar dinheiro, é justamente você aprender a gastar melhor o seu dinheiro e aprender a ter escolhas melhores no seu dinheiro, na sua vida, na sua renda. Olá pessoal, meu nome é Márcio Guimarães, se você não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista em ajudar as pessoas a comprar o imóvel, a alcançar os seus objetivos e eu venho falando aí em vários vídeos, ajudando as pessoas, falando sobre financiamento, como fazer o financiamento, como ser aprovado no financiamento e hoje eu estou começando uma série de vídeo novo aqui, que muitas pessoas têm me pedido, Guimarães, como é que eu faço para investir o meu dinheiro, como é que eu faço para ganhar mais, Guimarães me ajuda. Então eu começar, vou começar agora uma série aí de alguns vídeos ensinando as pessoas como elas podem ampliar os seus ganhos para alcançar aí os seus objetivos. É comum, é comum ver adultos e ver pessoas colocando a mão no bolso e dizendo que não pode realizar um sonho de uma viagem. Vê as pessoas falando para filhos que não podem comprar é, algumas coisas que elas pedem porque não tem dinheiro. É normal a gente ver, não indo para o âmbito pessoal, mas indo para âmbito, por exemplo, até governamental, vamos dizer assim, amplo, nossos governantes com dívidas, deixando aí muitas pessoas, muitos estados e municípios quebrados, né? E sem falar em política, não é nada disso, mas o que isso acarreta? O que, por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas não aprendem na escola a trabalhar com o dinheiro, a economizar o dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar para elas. E justamente isso é que a gente... Vai aprendendo com o tempo, vai se quebrando, né? Vamos dizer assim, e eu quero conversar com você e quero transmitir um pouquinho de informação. Quem sabe eu posso ajudar uma pessoa? Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já para mim está sensacional. Não precisa ser 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Uma pessoa para mim, já é o suficiente. E quanto mais rápido a gente aprender a educação financeira, mais rápido a gente começa a ver na prática que ela nos faz economizar mais e com isso a gente consegue chegar muito mais rápido nos nossos objetivos. E tem duas palavras, que na verdade são duas atitudes que a maioria das pessoas que eu conheço tem pavor e detestam essas palavras, infelizmente, porque colocam elas numa situação de que, tipo, ai, meu Deus, faziam isso comigo e que tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. É meta- Foco. Você precisa ter o foco na sua meta, traçar a sua meta, o seu objetivo e buscar. Eu tenho o meu, o, minha, a, o meu foco, a minha meta, ela tá muito clara para mim e eu sempre, já desde 2014, venho trabalhando com elas e justamente venho desde lá de 2014 alcançando e buscando aí é, os meus resultados e com e graças a deus eles têm sido muito bem e muito favorável e seis atitudes eu vou te dar exatamente agora para você começar e a sexta para mim é a melhor então fica comigo até o final desse vídeo ouça as seis porque realmente vai vir uma aí. A primeira, nada mais, nada menos do que você precisa saber. Você precisa ter essa atitude agora de anotar e saber exatamente o quanto você ganha. Parece mentira, né? Mas muitas pessoas não sabem exatamente quanto elas ganham. Às vezes paga aí um impostozinho, é um autônomo. Às vezes, por exemplo, acha que recebe tal coisa, mas aí tem que descontar a pensão. Então, você precisa exatamente pegar e anotar o quanto você ganha, quanto você você não precisa escrever aqui para as pessoas saberem, quanto você está ganhando você sabe quanto você ganha? se você não souber o quanto você ganha, não tem como fazer a meta, não tem como focar e você não consegue chegar ao objetivo nenhum então saiba essa primeira atitude agora, o quanto você está ganhando da sua empresa, do teu trabalho de tudo que você faz, anota é a segunda atitude que você precisa ter depois da primeira e saber quanto você ganha, exatamente saber o quanto você gasta durante o mês porque que eu tô falando isso se você tem um salário x e você tem de custo x mais x gente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum você precisa fechar algumas torneiras a gente chegar e botar uma meta estabelecer a meta focar nela e chegar lá no objetivo então você precisa anotar tudo o que, você, o que você gasta. Gasta com aluguel? Anota. Gasta com condomínio? Anota. Gasta com pensão? Anota. Comprou uma bala na esquina? Anota. Comprou uma coxinha com Coca-Cola? Anota. Foi no McDonald's? Comprou um açaí? Não importa o que, anote. Você vai primeiro, essa primeira fase, você vai precisar anotar tudo o que você gasta. No final do mês, você vai saber o quanto você tem de custo e o quanto você tem de ganho para exatamente saber a outra atitude, que é nesse meio-termo aí, economizar coisas que você realmente não precisa. A terceira atitude não é você é você saber o quanto você gastou a terceira atitude que você precisa ter é pegar o saldo espero que seja positivo porque você nesse meio termo quando eu comecei a fazer isso na minha vida quando eu comecei a anotar, eu comecei no, me, no, no primeiro mês a perceber que eu gastava demais com besteira então eu comecei a não gastar mais e com isso foi me sobrando dinheiro. Chegou no final do mês, eu tinha um saldo positivo e eu espero que você tenha um saldo positivo. OK? Então você depois que você anotou todas as suas dívidas, tudo que você vem pagando, você vai ter ali um saldo. Esse saldo ele pode ser pequeno, ele pode ser de 10 reais, ele pode ser de 30, de 100, de mil, não sei, não importa o valor que você economizou. Você anotou e aí você agora no próximo mês você vai cortar alguns custos para que você possa chegar nessa terceira atitude, que é saber exatamente o quanto você tem para que você que sobrou no mês para que agora a gente possa ir para o quarto passo, quarta atitude. Mas espera aí, antes de ir para a quarta atitude, eu esqueci de falar aqui, eu preciso abrir um parênteses porque neste meio termo, quando você já tem o valor de economia, você já precisou ter colocado as suas dívidas e espero que tenha aí um saldo positivo. Se ele tiver um saldo negativo, você vai precisar cortar algumas coisas aí, filhão, para que você possa ter um saldo positivo. Enquanto você não tiver um saldo positivo, você não consegue partir para a quarta atitude. Até consegue, você já vai saber qual é a quarta atitude, mas o importante é você ter um saldo positivo. Se você tem dívidas, eu aconselho você irá economizar e justamente pagar essas dívidas. A gente não pode fazer dívidas além daquilo que nós ganhamos, tá? Então é justamente quando você tem esta noção do que você ganha, do que você gasta, tem o um saldo ali, automaticamente você vai conseguir começar a economizar um pouco mais para partir para nossa quarta atitude. Quarta atitude é... Ela é ganhar mais. Você precisa ter esta atitude e buscar ganhar mais. Mas, mas como é que eu vou ganhar mais? Vou pedir um aumento de salário o meu chefe? Até pode ser, se você acha que você vai conseguir um aumento com o teu chefe. aí algumas técnicas para você pedir esse aumento. Mas eu não aconselharia você fazer isso. Quando nós quando nós falamos ganhar mais, você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não já tem economia ali? Já sobrou um pouquinho de dinheiro? Então a gente precisa investir e esse investimento pode ser em conhecimento, ele pode ser saber investir. O que acontece muito, eu vejo, as pessoas, elas aprendem, é, isso é educado desde a escola, nós trabalhamos para ganhar dinheiro então nós, nós é, iniciamos a nossa jornada é, na escola aprendendo as matérias nós aprendemos a e fomos educados a, a fazer uma faculdade a nos especializarmos para que a gente possa ter um bom um bom emprego consequentemente ter um bom salário ou fazer uma uma prova num concurso para poder ter um bom um bom uma, uma boa um bom salário né um bom emprego também da mesma forma ser concursado para ter direitos para a gente poder ganhar dinheiro e aí sim a gente se aposentar não é assim que a gente é, foi educado pelo menos eu aprendi assim no colégio. Nada contra as pessoas que têm salário, que são registradas em carteira. Às vezes tem pessoas que têm esse perfil e adoram isso, preferem viver assim. Mas eu não, não gosto de viver assim. Eu não consigo viver com carteira assinada, eu não consigo viver recebendo um salário, um teto e ficar sempre ali juntando dinheiro. E essas pessoas, a maioria, eu acredito que mais de 90% dessas pessoas que são assalariadas, não conseguem fazer absolutamente nada. Guimarães, você, tem, você é rico? Não, eu não sou rico, mas desde 2014 eu venho... É, crescendo na minha, na minha profissão com conhecimento desde 2014 depois que eu quebrei a minha empresa e fali praticamente eu parei para para buscar mais conhecimento e formas de ganhar dinheiro formas de fazer dinheiro essa é a diferença de uma pessoa para outra tem pessoas que estão preocupadas em como elas vão ganhar dinheiro e outras pessoas estão preocupadas em fazer dinheiro por isso que desde 2014 eu, eu falo que eu sou empreendedor porque eu empreendo de várias em várias frentes e venho aos poucos fazendo dinheiro de 2014 como vamos lá 2015 até agora 2021, já se vão aí praticamente 5, 6 anos, né? E durante esses 6 anos não teve um ano depois de 2014, graças a Deus, que eu ganhei menos do que, o me... do que o ano passado. O meu ano de 2019, vamos dizer, ele foi um ano pior do que o ano de 2020, o um ano de pandemia. O ano de 2020 foi o ano que eu mais ganhei. Mas é não ficar falando assim, eu não vou ficar abrindo aqui a minha vida financeira. Mas graças a Deus foi um ano muito abençoado. Então, quando você começa a trabalhar e pensar em como ganhar mais. Você começa a perceber que existem outras formas de se ganhar dinheiro. No meu próprio stories lá no Instagram, eu postei vários é, vídeos de como eu faço para ganhar dinheiro. O último vídeo de 2020 eu postei lá num hotel, eu mandei lá, até tá, tá no, nos, nos salvos lá no meus stories no Instagram, os ganhos que eu obtive. É, com, com aquela atividade, né? E venho fazendo ela também. Mas vamos voltar aqui pro assunto do vídeo que nós estamos falando sobre como fazer dinheiro. Exatamente, você precisa ter a atitude de fazer mais dinheiro. O poder dos nossos pensamentos, eles não podem ser é, medidos e nem nem mensurado, né? Eu costumo é, eu li num livro isso, né? E costumo praticar e, e isso tá sempre muito bem claro para mim que nós somos moldados pelos nossos pensamentos. Se você pensa que você não vai conseguir, se você pensa que você não tem, se você fala que você não é, você não é, você não tem, você não vai conseguir. Então eu sempre me imagino assim, Guimarães, você é rico? Eu vou ser rico. Guimarães, você, você é, é uma pessoa positiva? Sou uma pessoa positiva. Guimarães, você tem atitude? Eu tenho atitude. E muitas vezes a minha atitude não convém com atitudes que algumas pessoas quer, querem que eu tenha. Né? E justamente por eu ter um foco, por justamente eu ter as minhas metas, eu costumo e tomo atitudes Conforme esses objetivos e essas metas. E para falar a verdade, tem dado certo. E justamente hoje eu tô aqui com, poxa, mais de 25, 27 mil pessoas inscritas no canal. Querendo ou não querendo, este canal ele é rentabilizado. Eu recebo por, por visualizações aqui. Ganho às vezes muito mais num mês do que muitas pessoas estão trabalhando durante um, um mês inteiro para ganhar, e vejo os colegas meus que fazem vídeos dizendo que não ganham absolutamente nada, porque às vezes não sabem, não tem conhecimento. Então quando eu digo investir em conhecimento, é justamente por isso. Então você precisa investir em você, precisa pensar que vai dar certo, você precisa ter a sua mentalidade Positiva. E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a nossa mentalidade, como nós podemos mudar. Procure no canal, com certeza tem informação para você. E vamos para o quinto, a quinta atitude então do vídeo de hoje. É você saber fazer o dinheiro trabalhar para você. Entendeu? Não é você trabalhar para o dinheiro como eu falei anteriormente, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai ver muitas pessoas e já deve ter ouvido falar que quando se trata de dinheiro, a gente deve ter cuidado para não correr risco. Correto? Bom, eu já aprendi e o que eu venho fazendo, e é isso que eu quero passar para vocês, é que nós devemos aprender a administrar os riscos eu não tô dizendo aqui que você não deve é, que você deve vamos dizer assim arriscar tudo que você ganhou colocar na mesa como se fosse uma aposta e vamos lá que ganhar não é isso não é você também segurar todo o seu dinheiro e não arriscar nada um outro grande amigo meu posso citar o nome dele aqui é uma pessoa que eu que eu admiro bastante que é o simão gomes isso mesmo, Simão Gomes, ele sempre diz que o cagaço das pessoas é tão grande que elas acabam não ganhando, elas não conseguem ganhar porque o cagaço é grande. Então quando eu digo que você, é, você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar, para você não é você ter medo de arriscar é você saber e ter um conhecimento e administrar os riscos porque você vai ter que fazer o dinheiro trabalhar e muitas vezes você pode não ganhar só que quando você administra esses riscos você sabe aonde você pode ir e até onde você pode chegar tanto para mais quanto para menos e a partir daí, nós vamos agora entrar no, na sexta atitude, a mais importante aqui do vídeo. Gente, antes de entrar aqui agora nessa sexta atitude, se você tá gostando do vídeo até aqui, se tá sendo legal, dá um like aqui no vídeo pra que o vídeo possa... Porque, pra que o YouTube possa saber que esse vídeo tem conteúdo, que o conteúdo é legal, e o YouTube possa também indicar esse vídeo pra outras pessoas. Se você quiser já indicar ele pra algumas pessoas, é só você clicar em compartilhar. Mas não esquece também de clicar em se inscrever aqui no canal e acionar o sininho pra que você não perca. Os vídeos na sequência que eu vou, vou estar postando aqui depois desse. Vamos recapitular aqui bem rapidinho. Primeira atitude que você precisa ter é anotar o quanto você ganha. Segunda atitude é você anotar tudo que você gasta. E a terceira atitude é você fazer esse saldo ser positivo. A partir daí você vai a quarta atitude você precisa ganhar. E a quinta atitude é você fazer o dinheiro trabalhar pra você. E a sexta atitude que você vai ter que ter aqui é exatamente a mais importante. Tá preparado? Diversificação, ou diversificar. Guimarães, o que é diversificar? Bom, diversificar é você cortar em pedaços tudo aquilo que você economizou. Exatamente isso. Então, quando eu tenho esses ganhos, eu corto ele em pedaços e vou diversificar ele em algumas é, plataformas para que eu possa é, administrar os meus riscos para que eu possa ganhar mais. Deu para entender? Conseguiu compreender? No próximo vídeo da semana que vem, eu quero entrar um pouco mais em detalhes sobre essa diversificação. Como diversificar? Guimarães, quais são os nomes desses pedaços que você dá? Como é que você faz para esse dinheiro multiplicar? E eu quero ensinar aqui para você, porque eu tenho ensinado as pessoas a fazer financiamento para comprar. E eu preciso ensinar as pessoas a fazer o dinheiro para poder pagar não só o financiamento, não só ter o valor da entrada, mas como também se ela quiser comprar o um imóvel à vista em dois, em três, em quatro anos, se realmente você quiser ficar comigo. Eu te espero lá. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, clica em se inscrever, acione o sininho, porque eu te vejo na semana que vem, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Wow.